Tudo bem? Esse aqui é o meu pai. Eita! Oi, ele quer o Cirilo? E aí, moça? É aquele dia você saiu correndo. Que uh, dia? Na praça lá que tava você e a outra moça lá. O cara apareceu de novo lá. Tem ah, é... que eu não lembro. Eu porque que assim, que eu o lá e falou mim de perto. Ah, esse rapaz aqui de preto? Ah, não. É. Fala comigo, não. Eu achei Big que era esse Jay. rapaz aqui Big de cabelo rosa que tava falando. Lá. Eu não, não enxergo bem, não, não viu, então, gente. É estranho, não estranha, não, porque eu nunca o Big sei o que ele falou. O BJ apareceu, ó. O É Cirilo, vem no Prazer em te conhecer. Ah, é. ô, pedreiro. Oi. Quem que você arrumou? Que você sumiu, mano Eu saí pra pegar um carro pra ir te buscar Você sumiu É É que as é divindades é. Não gostam muito de mim, ah, sabe? Não, então, eu ia te, eu ia te Sim, chamar, a a chamar Pra te explicar o que, que aconteceu é. É, porque, tipo me, me pediram, ó ele vai. vai dar aí, muito pra, ferrar, pra ferrar, ele te dar de novo aqui muito. de outro jeito Porque a história, ele né? Ele vai você, viu? Ah, você era a moça que tava lá com o Celta? Papai, falar pra você Não é injusto eu não ter ganhado aquele concurso Francamente <risos> É, tá é, é ué, de, um carro, de carro, isso de carro lá, ué. É. Não, é teve outro do Corujão Eu, eu corujão, achei eu. uma sacanagem o meu carro não ter ganhado, viu? Não, Pelo amor de Deus, Deus. Perdeu, tem o Coliseg, eu acho que erra, King King ganhou, Nossa, o que que isso, marmelada. marmelada, marmelada, marmelada, eu, dei, eu tenho ter ganhado é marmelada qual o carro que era, o do cara que ah, um ganhou? Carro com o nome de, de russo lá, o, é, Koenigsegg Parece um Baby Shark o carro Não fale com o Meu Deus mim. Não eu fala mal do carro, bem. porque eu acho que foi ele é. que vendeu aqui, ó é. Sabe, meu querido, aí? Como é que vai essa vida, hein? Fala comigo Eu? Tava é. é, comigo? Além que de ser é, é. é com a sessura também, mas então ah, é também, Boa, eu não sabia tá que você trabalhava é, no hospital, é, mano. Não é. sabia. Não Melhor sabia. assim, porque você não, era sequestrado. Não. É? <risos> Foda. tá é de uniforme de médica 24 horas por dia. Eu é. acho que o pessoal ali não tá muito bem não, mas não chupa é não. O que é isso aí tá fazendo ali? O que é O que é isso? Oh. Uai, que decente, é aí, senhor é também. Oi, você ah, também eu... Também eu tenho é. um presente pra você, também. É okay. que? Okay. Pode faltar Chegaria tudo nessa grande cidade, grande. mas calma, médico hoje não calma. falta não, viu? Volta com calma Ó, Vem, vem que cá, empre... quem tá falando comigo? Vem pra cá, Pedreiro Sugar Meu Deus do céu, que diabo você tá fazendo? Meu tem um presente pra você. Outra é. coisa, não, Bruno, mas médico hoje tem, viu? É, é comigo que coisa pra mas... Hoje tem, viu? Tem mais médico do, do que cidadão, cara. É. Eu não sabia que o Cirilo trabalhava no hospital. Vendo como vai, né? É, ele trabalha aqui Eu muito saboso, tempo, viu? Né? Mas <risos> ele, <risos> às vezes, agora ele só e faz uns um bicos aqui no hospital. Mas ah. ele não tá de, de médico, não, ele tá normalzinho. É a roupa dele mesmo. Três ah, tá. Filho é porque ele quer ser médico, Se ele já né? já me deu alguma coisa? Né? Não, não, ele é. É que ele é meio. Ele é cirurgião tá nível 5. Ele é um menino de coração, ah, então, não é isso? Mas daqui ele não pedindo. tá em serviço, entendeu? Ele tá em serviço da roupa dele mesmo. Eu sei, eu sei que você foi lá carro. comprar a minha prima, o carro. Entendeu? Gente, ela, todo mundo dá carro pra todo né? mundo pra conquistar a mulher, entendeu, né? Entendeu, entendeu. Ô, é oh, eu marquei errado meu ponto, e agora como é que eu faço, aí? Então, não não. É, tem então, É tipo assim: é, quando você for embaixo hum, do ponto lá, você tipo, não coloca hum. açaí, entendeu? Mas hum, tipo, é quando você sair, você diz que você tem que fazer. Mas assim, ele parecia que ter. Porque eu coloquei aqui sair meia-noite, só que acabei esquecendo. não tenho o presente. Não, mas eu eu tenho, mesmo não estou entendendo, não. A gente não, não pode fazer o não tem, ele, eu ganhei Você tem igual? Ô Bruno, eu falei que, eu, que ia sair meia-noite, entendeu? Não, é que tipo assim, você não precisa Mas... colocar o horário que você vai sair. Já dizer, é tipo 4 assim, e lá, cinco. Tipo, não sair. Tipo, você vai lá e coloca assim, é.. O horário que você entrou, sabe? Tipo, aí na área da saída, você não coloca nada. Aí quando você for bater o ponto, se você for pegar o voo pra ir pra Nárnia, você hum. só edita a mensagem, aí é você coloca o horário que você saiu. Então eu posso Entendeu? fazer quando eu for sair agora, eu posso fazer isso, né? Sim, tipo, aí você edita mensagem, entendeu? Você vai lá e edita e coloca o horário que saiu Ah, aquela mensagem que eu coloquei lá, então eu posso apagar e botar outra? Não, não, tipo, não precisa apagar, você vai lá e edita, aí o horário lá da saída você apaga e coloca o horário que vai sair, entendeu? Você apaga o horário, ah, tem como você editar tô... a mensagem que você publicou é... depois vou falar com a doutora em particular Porque eu vou dizer a ela, ó, eu fico, geralmente, eu trabalho mais de 12 horas Todos os dias aqui em Narnia Narnia não a de Branco Em Narnia não, aqui, aqui em Los Santos Eu trabalho mais de 12 horas, porque eu entrei... Aqui é São Paulo Você Não é Los Santos? Não, é é São Paulo são Paulo, então, Lois Santos, hospital, hospital Lois Santos, não é? Ah, tá, ah, tá entendi. <risos> você entendeu outra coisa, foi? Entendi, e, geralmente as pessoas falam Los Santos de cidade, sabe? <risos> então, aí, é, eu todos os dias, eu entro, vai, sei, às 18 horas, aqui em Nárnia. Lá em Nárnia, 18 horas eu entro e saio uma hora, duas horas da manhã. De Nárnia. Uhum. Uhum, eu fico aprendi. bastante tempo direto. Pô, chamar ela aqui, ó. Chama ela lá pra mim, Vamos. É... Chama ela lá pra mim. Isa, pra né, Não é Isa? Não, ela é a. Raíssa. Raíssa. Ô, Raíssa. Raíssa. Oi. Xixi, Opa, boa noite rir. aí, eu sou o Oi. Boa noite, boa noite. O Bruno eu. quer falar com você, Raíssa. Certinho. O, o Bruno. Oi, tá me bem? Tô falando com Tô, tô, você tá precisando de atendimento? Estou perguntando se vocês têm bandagem. Tenho, tenho sim. Quer quantas? Tá, tá saindo quatro. Tá, seis mil. 6 mil? É, tá seis. Mas eu faço cinco pra você, mas não fala pra ninguém não. Não, então vou esperar a outra doutora aí ficar. chegar na cidade, porque ela me vende por 4. Sério? Ah, pois tá seis é, mil? Tá seis mil? Eu tá? acho que ela é. Não, de boa. É, é porque, eu é acho porque que, ela é a diretora. Ela... ela é a diretora. É, deve ser isso mesmo. Vem ela tá, passa... Vamos conversar. Por favor, Ô, doutor. Opa! Lelostar deixa que trabalhando trabalhando parabéns, né? Ivo! Oi, Raissa! E aí? E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Desculpa hum. eu invadir aqui, só quero dar um oi mesmo. Vou ali dar uma curadinha, passar com o médico ali, que eu tô precisando de uma vidinha. Valeu, valeu. Valeu. valeu. Valeu, vou Eu fazer já. uma reunião aqui, valeu. Fechou, valeu. Oi, Raíssa. Então, fizeram um relatório sobre é, você aqui, ultimamente no hospital. E me falaram que você trabalha bastante, é dedicado, disciplinado, consistente no que faz. Então, a gente vai aí te dar uma promoção, certinho. Espero que você valorize, foque sempre. No trabalho, na saúde e no bem-estar. Tá bom? Tá bom, tá bom, Raíssa. Raíssa, é, na verdade, tem eu e um amigo meu, a gente entra juntos todos os dias. A gente entra às 18 horas de Nárnia. E a gente fica uhum. até uma, duas horas da manhã. É, direto, eu e ele. Eu, eu e o Santos. sabe? A gente entrou certo. junto. A gente entrou junto, eu e ele. Aí ele falou comigo, mas rapaz, eu tô meio chateado, porque. A gente trabalha tanto no hospital e até agora ninguém promoveu nós, Eu não sei o quê não, não, não, a gente vai te promover sim, você vai ganhar essa promoção, aí você valoriza, tá? E foca ah, bastante certeza. aí, continua persistente assim no trabalho, que você vai longe aí. Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu pretendo Certo, certo valeu, obrigado. Vou viu? falar com o diretor ali e a gente já vê aí no seu registro, certo? Valeu, obrigado. Viu? As ordens. Oi, menina, mamãe! Aí pessoal, você promovido, hein? Consegui uma promoçãozinha. Tava demorando. Deixa eu ver se alguém tá prestando de ajuda aqui. É uma melhoradinha. Ô, oh, policial, meu amigo. Opa! Alguém tá prestando de ajuda aqui? Eu, de novo, pela quarta vez. Aí, meu quarta vez? Oi. Quarta Como vez? É Essa, dessa vez melhor, aí que é ligado. de graça, porque eu tô sem dinheiro. Aquele ali, ó, topou. O médico. Eu acho que eu tô lembrado de você. Quanto você tá, velho? É a quarta vez que eu venho aqui? Se você não lembrar também, em menos de uma hora. <risos> Porque não é. me pagou? Eu acho que ele não me pagou a última vez que ele veio aqui. Fiquei falido, cara. E aí, trabalhou muito ontem na laranja lá? Ô, oh, cara, eu colhi só 280 laranjas. Aí eu fui pra Nárnia dormir. Ah, entendi, entendi. Como Fai que é gosta, seu nome gente. mesmo, é. ou cabelo verde só que raspado do lado? O do rapaz aqui? Eu? É Coelho, coelho cara ah, Coelho é um do coelho? cheiro verde Coelho do cheiro verde Ele Nossa. tem uma saveira da hora, mano Uma saveira equipada tem? com um sonzão na Não porra Não me mostrou ainda eu, conhe... eu conheço ele há 3 minutos Fica deitado aí, ô. Bom, eu vou dar uma colada lá na praça Depois nós nos é encontramos, fechou? Valeu, depois nós nos encontramos lá na Espera praça aí, eu... Espera valeu, aí valeu. o coelho do cheiro verde Gente vai esperar aqui na frente. Vai lá, vai lá. Tô na metade. Foi cara, o Vision sumiu, mano. Sumiu, não falou nada o Vision 1. Ô doutor Ivo, qual é o seu passaporte mesmo? É 2398. E aí, como é que você tá se sentindo? Tá melhor? Eu tô melhor. Já Depois tô falando de sentir aquela carteira, dor que eu viu, tava. Oi, Bruno. Depois dá uma olhadinha na sua carteira aí, se deu baixa lá. Tá, vou dar uma olhada aqui, viu? Beleza. Passaporte, registro, cargo médico. Agora eu sou médico. Ô Bruno, chegou aqui, Bruno. Beleza, meu você pode trocar o uniforme lá, viu? Valeu, obrigado, hein Bruno. Ô, meu Deus. Agradece a Ai, dona aqui. Valeu. valeu, Raíssa, obrigado. As ordens. Valeu. Por. Oi. É o nosso filho. Olha lá, ele tá pesando na balança. Meu Deus do céu, 89 quilos. Como é que compra meu um Deus. cachorrinho desse, hein? Cachorrinho desse? Hum. É. Sim. Então, tem que ver com as meninas da veterinária aqui, né? Porque aqui é o universitário, aniversário, então aqui é o, é o espaço da medicina humana, né? E lá do outro lado é a medicina veterinária. Ah, sim, Tem que sim, ver com as meninas. Muito ó. obrigado, médico. Toca aí. Não. Ô, oh, rapaz. Aqui, aqui. Tô atrás de tu. Atrai, atrai. Toma aí. É, ô. Tô meio mesmo Toma aí. Oh, valeu. Você também, médico. Valeu, valeu. Valeu. aí que eu tô de costas você. Tô, oh, tô perdido. Aí. Amor. Valeu, valeu. Tchau, cachorrinho. É Porra, vem cá. Vamos escolher um nome pra ele. Vem cá. E aí, Luiz, Henrique. É, fui promovido. já vou trocar o uniforme, hein, cara. Promovido a médico. Agora eu sou médico. Não tem médico, que dá pra hein. ele. É macho. Não Just sou mais enfermeiro. Que me. justice mesmo. O Santos vai ficar doido, mano Quando o Santos vê que eu agora de médico Depois eu vou até olhar o salário Vou tá o salário de médico Meu nem li, cara Vamos lá ah, Médico auxiliar Médico chefe Médico Tá, acho que é, acho que é isso aqui Eu acho que é Ah, agora sim Doutor Ivo, meu amigo Doutor Ivo Vamos ver Cargo médico Um milhão Duzentos e oitenta e nove Ah, eu vou até mudar a foto Vou até tirar uma foto aqui Cadê? Cadê? Depois eu tirar uma foto Então, cara Aquele moleque Ele fez o tratamento com o Doutor Bruno, né? De graça Eu não sabia Eu soube agora, depois que eu fiz o um meu também De graça, aí foi que eu escutei ele falando que, que, que o Bruno Tinha feito um tratamento de graça nele Mas a próxima vez não faço não Deixa eu ver se aqui tem água Tem não Porra nenhuma Deixa eu ver se aqui tem Aqui deve ter Também não Tá Tá tudo seco, mano. Cara, não vi direito, mas parece que... Chegou o pagamento. 14, depois mais 13. 14 em cima e 13 embaixo, cara. procurando ali do cachorro lá vem um doidinho lá que esqueci o nome dele ó de onde sei o que lá <risos> e aí, Siri? Dana Siri, tá fazendo no hospital. Eu vou tirar uma foto agora aqui com, com um uniforme de médico. Tirar aqui, cadê, cadê? Aqui na frente da ambulância, aqui. vamos lá, pessoal. Alguém, você tá chamado? Tô indo... Tô indo chamado, tá? Ah, ok Olha o piva! Mãe, vai o cachorro, pegou ele aí. É o famoso Zé Nibosa aí. Eita! Eita, eita! Mas, eita! Vamos arrumar ele aqui. Opa, velho, filho. Olha lá aí, filho. Ô doutor, não tô conseguindo fazer o tratamento não. Da onde? É barra R vem? Barra R. Da onde? Barra RE. Hum, ah tá. Da onde, filho? Barra RE enter Não, não foi não. O senhor vai ficar bem aqui. Puta aí, um, é a... Dois, três. E vocês, como e é que tá? Tá tudo ok, um, dois, dois, vocês? Três. Vocês dois? Um, dois, três. Respira. Um, dois. Eu tô bem, três, três, prazer. Eu tô tá bem, né? Vai ficar bem, vai ficar bem. Beber, bem não vai não né? Mas eu sou aí. Você quer é o Rafael? É o Rafael? Eu sou. E você, Rafael, tá bem? Como, como você é? Ficou ah, bem, ficou bem. Vou te dar o kit ah. médico aqui. Como tá, você me conhece agora, entendeu? Claro, claro. Obrigado. Eu não atendi você lá no hospital hoje, rapaz. Ah, entendi. Eu tenho que mandar de para isso, então não montar depois. Tá melhor? <risos> é uniforme, ué. <risos> você é policial, é ô, Vamos lá, no doutor. Médico, lá. Leva Oi. ele lá. Tá. Levo você, eu levo você, eu levo. Ah, me dá, um kit, me dá um kit aí, cara. Ah, porra, mano. Ele não consigo levar ele pro hospital não, doutor? Consegue também, você quer levar ele? Ah, mano. Se quer com ele, vai, vai na viatura, pode ir. Fala que o... Oh. Strike. <risos> Ô, vi depois, mano. Vai lá para o Rafael viu? Chega lá no hospital Eu falo para ele Que porra foi que aconteceu aí, mano? Marcar senão vou ficar perdido aqui, mano. O hospital, porque tá dando um lag danado aqui. linda hum. cadê o Rafael? O Rafael tá bem lá dentro. Rafael tá aqui. Tá <risos> Eita, a Rafael não chegou não. Então, achou o dono do cachorro. Hein? Qual é o nome dele, doutor? Scooby. Scooby. Uh -huh. Oi, Scooby. Ai, doutor, o cachorro é da doutor aí. Rapaz, mas eu tô com medo desse cachorro me morder. Rapaz, ele mordeu. Ele é adestrado, que olha. Ó. Ah, Aí rapaz, o cachorro, dá um, aula no cachorro, então, hein? Dá um tapete pra fazer não, rapaz. <risos> um braço, Acho que eu vou entrar na viatura. Pensando o cara que tem medo de cachorro <risos> é eu, hein? O cachorro, moço! Oi, desculpa, doutora. Você bateu a porta do.. Tô... Mil desculpa. Positivos do. Comando. Que seu de medo, entendeu? Ô. Ô doutora. Qual que é o nome Você da, da mamãe? Ô, oh, qual que é o nome bem, da, com da com doutora? Inconveniente aqui, doutora? Oi? Posso te fazer uma pergunta, meio inconveniente? Pergunta? Você é casada? Sou. Ô ah, tá. Steve, bora, filho? Vamos lá. Tá doido, hein? <risos> tá Vai A pergunta tô do tô cara, cara, mano. Inclusive é, eu é, é, também vou dela, né? <risos> O cachorro ficou bravo. Aí, ó. O cachorro! O parabéns, parabéns, parabéns, Scooby, vem cá, mãe. Scooby, Desculpa aí, doutor. Scooby, Scooby. Tá imagina. da cabeça <risos> é o remédio que ele tomou aí. Prendeu. Cubi, <risos> vem com a mãe. Tirou a minha dúvida, hein? Deve ser recruta. Recruta? Não entra e já quer sair? <risos> meu Deus. <risos> Não sei, cara. Não sei do meu cachorrinho que latiu pra Esquire ele. Cachorro. De morder se estivesse lá fora. Do carro. De, de, de, de, de. Não sei não, de, de, de. é. Ai, de, de, eu Rapaz, vou pegar é caro, viu? Pra matar é um cachorro desse, viu? Tem cachorro, tem gato, viu? Por que você não, não adota um? Tem como adotar um? Tem, Ai, querido, mas, é, mas é, de, de. é caro, viu? É em torno de 100 é. mil por semana, viu? Caramba, mano, é pegar, cara, hein? De, de. É, caro. é caro. Vou pegar, é. Didi! De, de. Mas depois, de, de, de. depois eu vou pegar um. Vou pegar um. Tem todas as raças? Como que é? Tem pug, e tem pô, é, que é? Poodle é. Puddle. Tem Hot Valley? Hot uhum. eu acho que não, viu? Pelo menos que não. Pastor Alemão? Não. Só tem Poodle e. Pode me levantar, ele E pug Nossa, a raça que eu gosto tem é. Tem gato também, viu? Tem gato também. A raça que eu gosto é pastor alemão e Poodle Tem gato, macaco, mas a é macaca que tem que ter. Era bom andar, Hot né? Vale cara, pra você soltar no muro da casa, né? Oi? Vale você soltava no quintal da sua casa, Hot Valley. Vem cá, neném, tira a foto com uhum. a mãe, vem cá. Skin de cachorro. O que é skin de cachorro? Você sabe? Qual que é, meu Deus? Skin de cachorro é o que? skin de cachorro? Sim, isso. Falaram aí na Gopro? É, falaram aí. <risos> Entendi. Falou que você deve ter o um skin de cachorro, sei lá. É tipo assim, é uma... Digamos que seria o RP de um cachorro, entendeu? Você transforma um cachorro. A gente, que loucura, você se transforma no cachorro, meu filicórdio uhum. <risos> Amor, tirei foto Tirou? Cachorro? Olha o cachorro, gente, meu Deus do céu Tem que dar bastante medo de contra a raio, viu? Eu vou comprar uma casa aqui perto do hospital Fica mais fácil pra mim É bom, viu? Acho que a casas daqui deve ser barata aqui na região Deve ser o que? Um milhão? É, não tem nada disso, viu? Ou não, viu? Deve ser <risos> carinho, aqui. <risos> Mas tem uma casa mais baratinha Tem 500 mil Ei, caralho, não tem nada mais? esse maluco? Ô, doutor Oi Onde que tira a CNH mesmo? Ih, rapaz Ih, deixa eu ver aqui Cansado já de levar multa Deixa eu marcar aqui no seu GPS, meu querido ó o cachorro Eita, esse cachorro tá monstro, olha <risos> Ô doutora Raissa Doutora? Bom. O cachorro, já fez de matar o cachorro. Vamos sequestrar oh, o cachorro? Quer um tratamento? Doutora, você tá me ouvindo? Não, tô brincando, não, não fazer isso assim, não. Tô mal não. Doutora, doutora. Tá oh, ou... eu, vou, eu vou entrar em. Eu vou sair de serviço. Tô tá? aqui. Eu vou... Doutora, tô aqui. É... Oi, quem que tentou bater nele? Quem? Tá bem no carro aí. Não, ah, ninguém, é? Pera ninguém. aí. Ah, tá. Ô, doutora. Oi. É. é eu indo lá uh. na prefeitura eu consigo mudar o nome, só o nome do, do meu personagem, que eu coloquei um nome estranho no começo. E agora eu queria mudar. A gente consegue sim. Do RG. Porque tá aí o Moral Games. Aí eu queria botar ah, só Ivo. Ah, também queria mudar o meu, eu queria também queria mudar o meu. Deixar é Ivo Moral, sabe? Entendi. O meu tá Swag Riente Riente, o nome saiu doido. É porque o meu ficou um nome estranho, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Por. Ele quer arrumar o nome dele, ó. Na prefeitura. Porque o meu nome tá muito estranho, tá muito estranho o meu nome. Tá bom, Ivo Moral Oi, Games tá. Nenê, vem como cá, assim você cá. tá mexendo a prancheta, ficar, nenê? Não. Nenê, não pode comer papel, não pode. Eu entrar aqui no site aqui, meu querido da STF, É nós devia ver isso aí Ah, tá quando eu comecei, aí eu optei esse nome aí, mas tá um nome feio, né? Qual é o seu passaporte mesmo, Cris? 2398 2398? Positivo Qual que é o seu nome? Então, tá como Ivo Moral GAMES Como que vai ficar seu nome? Vai ficar Ivo Moral É... nome é Ivo e sobrenome é Moral? Pode ser, pode ser Ivo e sobrenome Moral ou é Ivo Moral o nome? Põe sobrenome Moral Ivo e sobrenome Moral? Isso Que no caso agora vai ficar Doutor Ivo, né? A, a idade? Tá, 23. Você tem 23 anos? Isso. Positivo. Só que em Narnia eu tenho mais, né? Sim, sim. Dá uma olhadinha aí, meu querido, nessa, nessa carteira aí. Você que é apostelado aqui, dá uma olhadinha aí nesse Ou faltou o doutor? Ficou primeira, ficou bom assim, tá bom. Ficou assim mesmo? Primeira. Vai ficar. Beleza, tá bom. Obrigado, viu? De nada. Valeu. Vale. Não, meu cachorrinho. É, assim, Ele tava mijando tá na bem. cadeira. Não sei. Não tenho Tá, mas vai melhorar, tá bom? Ah. E minha vida também. Prontinho. Tá, ligado. Ele tava tá mijando bom? na cadeira. Pix, eu não tenho, eu posso te dar dinheiro. Tá eu vi. Bom? Pode, mas por favor, não me dê dinheiro sujo, não. Não, não é dinheiro sujo, não. Eu e aquele cara lá tá que vendo? tá embaixo da cama ali, a gente trabalha de lixeiro. Entendi. Do meu cachorro oh gostei muito bonito viu seu cachorro muito bonito como é que faz para agachar para brincar com ele como é que faz é só mentalizar control mano ah. mas mas melhor que na ração dele viu 38 kg eu dei um lanche para ele ele gosta de comer isso tudo 38 quilos com um cachorro de 1 um metro e. Um metro não, né? Um de quilos. Nossa, amor, o um metro aonde? Oh, é bonito o cachorro, hein? Ô moça! Oi! É pra você que eu passo dinheiro? Isto! Tá, vem aqui então! 38 quilos estamos fazendo cachorro, olha, daqui também. 38 quilos? 38 3 mil? Tô com esse tudo, cachorro. Oh. Foi? Oh, tá. Não? Oh, eu caí no limbo. Eu caí de... no limbo duas vezes hoje com a ambulância, mano. É essa daí tá embracaiada, Aí a ambulância apareceu lá do outro lado da rua Porque aqui eu tô com menos é... Mas quando você cai você aqui, tem ó, que jogar Aqui ó, recebi, eu recebi Meu, mais dinheiro que jogar, Isso, né? é, eu me jogo Tá Se não, por estar pneu Sai a porta, sai o teto, sai tudo Isso Eu sofri muito no começo Mas depois que eu aprendi Os deuses me falaram que Agora você recebeu? Que tem que pular da ambulância Tá, obrigado. Aham uh -huh falar, é O Deus, né? Acho que é Deus, o Deus lá. Sei. Ai que belezinha, amor. Ele fica em roda de mim. Dia com jacó fofa. Dá patinha, mamãe. Amor, ele precisa emagrecer, ele tá muito gordinho. 30 kg. Pra que, 38 quilos! Fazer pra mim, mais. moço! Acabei de ter ali ó, 38 quilos! Vem aqui comigo, por favor! <risos> o cachorro empurrando o do... doutor. Tá bem, doutor? É... Então você dirige assim na cidade, mano. Por isso que você chega toda hora machucado, né? <risos> eu tava bêbado. Oi, doutor. Eu falei pro senhor aqui. Eu falei pro senhor já. Oi. Eu já falei pro senhor que ele é um bração, sabe? É um bração mesmo. Esse é, viu? Esse é, doutor. Ele me batendo em tudo que ele vê pela frente, doutor. Só... Tipo assim... A rua é larga, ele é consegue fazer o impossível que é passar pela calçada onde. <risos> Nossa, por isso que ele chega aqui machucado toda hora. Esse aqui foi. Foi tomar um chá. Oi? Aquele dali tava paralisado ali, eu acho que foi tomar um chá. Meu cachorro foi embora, o Bruno levou ele lá pra casa pra descansar. Ah, ele é adestrado, né, seu cachorro? Ele é, adestrado, ele faz tudo que eu mando. Aí sim só que ele é raivoso, se mexer comigo ele morde? <risos> sério? Uhum. essa moto aqui ela tá travada, eu não consigo pegar aí eu tenho que ir lá na garagem e guardar ela, né? e depois retiro, né? isso Acho que foi o, o Robson Pedreiro que travou, eu acho. Não, fui eu. Ah, tá, foi você, né? É que eu prefiro andar de moto, chega mais rápido. Verdade. E pra trazer o paciente? Então, aí, quando eu vejo que precisa, assim, quando é muito longe eu vou de moto. Agora, quando é perto, eu vou de viatura mesmo. Ah. É mais fácil trazer o paciente. Ah. Nossa, amor, já voltou? Já. Foi rápido, hein? Bom, hum, eu um é 710, <coughs> mor, você precisa de tratamento? Por quê? Tô muito, amor. Opa, gente? Opa! É um gente, o Robson tá por aí? Ah não, uhum. não vi ele não. Saiu agora, né? Ah, o ele saiu faz uns um 15 minutos, mais ou menos. Meu certo, Deus! Muito obrigado. Salto de -se serviço. Do... Acho que ele tá lá na praça. Tem ninguém pra essa, não. Mas ele tá na que laranjeira. Sol, né? Eu não de moto aqui, né? Eu, é. amor, eu que tô dirigindo ela. Eu também fugindo? Meu namorado adora agachar, sabia? Ele não pode ver o um agachamento. Eu já fico assim, ó. É muita academia, ó. <risos> é, a... muito... Fazendo academia <risos> é. Sim. É o ponto é. Olha só, trollaram aqui, ó. um pano, né? Fazendo academia. E essa moto aqui? hum <laughs> Vai saber, vai saber. Opa, eu falo com certeza. Ah, como é que você fez para pegar a vassoura? E varrer. Ah. Ai amor, você passou no meio da vassoura dá nisso né? a vassoura é transparente. Amor, olha aqui, eu vou sair do serviço para poder... entrar em horário de moto aqui, falar comigo alguma coisa, que um pouco a volta. Tá bom? certo, certo. E já a gente volta. Tá bom. Valeu, puta. E mm -hmm. E aí, rapaziada, o que foi que aconteceu? Opa, Ivo. Opa. E aí? Eu colidi ali com o cara, mano, E acabou de ter uma metadinha da minha vida aqui, ó. Pode é. me ajudar, tô com um pouquinho de dor na costela, é. um pouquinho de dor de cabeça. É o quê? Posso, posso. Quanto é que é o serviço aí, amigo? Tô tô com dor aqui também. É, três mil. Três mil, vou catar lá grana rapidão. Calma aí que eu vou sacar também, calma aí Você tem, você tem celular aí? Celular? Cadê? Cadê isso? Oxi, correram os dois Dois talhados, mano Olha os moleque doidos, mano São doidos demais, cara Já pensou esse hospital aqui lotado Depois eu vou, eu vou ver como é que faz para tomar um café aqui, cara É, deixa eu ver uma coisa aqui e café olha arrisquei cafezinho é sim bora lá e o oh, rapaz bora, sim, bora Vamos lá, vamos lá Tirei a roupa de médico sem querer. Deixa eu salvar os caras lá. Os caras vão ter ruim. Quer ver? Começar a gritar. oh vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Foi mal, cara. Aconteceu um probleminha ali. Aconteceu um pequeno probleminha, tá? Oi. Tá, é, você tá... Eu, qual o problema, o seu? É o que é, Ivo? Qual o seu problema, que você falou? Eu tô, eu tô com dor de... Na costela e na cabeça. Ah, passar uma dipirona, tá? Tá bom, tá bom. Acho que a cidade vai cair, viu? Tá me ouvindo? É aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Acho que a cidade vai cair, viu? Por quê? Por quê? Eu não tô conseguindo fazer o atendimento. Gente Passando de pirona, tá? Beleza. Pronto, agora voltou, viu? Voltou, voltou? Aí. Voltou, agora eu consigo. Oi, Ivo. Oi, oi. Tu sabe me dizer como que eu consigo emprego? Que eu tava querendo trabalhar lá no Correjão Lanches. E eu queria, descobrir, eu queria saber como que faz você trabalhar lá. Então, uma Como hora irmão, que você for lá, aí, se o Curijão tiver lá, você fala com ele, aí, que homem. ele Quando contrata que você. Fazer o exame ah, tá, tem que falar com ele lá no restaurante. Pode ser. Ou então você vai, irmão, lá no, no vai lá no site da não. cidade e você envia um currículo. Lá no. No Xcord, tá ligado? Entendi, entendi. Aí lá tem o edital lá, só. Oi, Ivo. Oi. Faz live? Sim Tô é, qual eu tô que é o site? Com, eu tô com 6 horas de live. Ó Qual que é o site é, é. pelo azulzinho lá. O azulzinho. Ah tá. O Face. Beleza. É. Ivo Moral Games. Tá. Lá em Narnia, viu? Vou seguir, vou seguir. E no Youtube também. É Ivo Moral Games. Tá, vou lá. E aí, fez efeito? Falta mais um pouquinho, ó, Ivo. Valeu, Ivo. Vou te passar aqui a grana. Tá, tá. Você vai passar na mão? Sim, não, sim. Não, não, Vem aqui. Calma é? Pegou? Aí, peguei. Valeu. Valeu. Chega aí. Opa! Valeu aí! Valeu, ó. valeu, fera! Opa! E tá aí, rapaz? O que foi que aconteceu? Eu acabei caindo de moto, cara. Eu fui fazer uma curva e errei. Acabei capotando a moto. Tem que ter cuidado nessa cidade, hein. Andar devagar. Prestar atenção no, no semáforo. Cara, meu, foi capotão. Nossa. Eu sou novo na City. Você cheguei deu... há pouco tempo. Foi. Você deu sorte que... É... Não chegou a falecer, viu? A maioria dos Tom. acidentes de moto... Na fala, Você... Não sobrevive. Não Porque É verdade. Qualquer coisa, batidinha... a perna hein a perna, sua perna tá mal Vou aplicar um a aplicar... sua perna tá mal, vou aplicar um um anti-inflamatório aqui em você, uma injeçãozinha ok, desculpa, eu tava ouvindo você falando ali, você faz live também? isso, faço cara é... eu faço pelo face faço seis, sete horas por dia uhum. Do... Tá. Qual que é o nome da sua live lá? Tá, Ivo Moral Games Vou ver se eu consigo no... achar ele No Youtube também, viu? Lá em Nárnia. Você faz também? Não, eu não faço não, eu só, só jogo por, por diversão mesmo Pó, pô, tô, tô sendo atendido pelo médico aqui Só que eu, eu, sou... eu nunca tinha Aí. feito não, eu comecei a fazer, tem uma semana só, a live Ah, mas é legal, pô, começar a fazer a livezinha, pegar umas pessoas já Sim, e no Youtube tem, eu acho que umas duas ou três semanas no Youtube eu tô com 11 vídeos, eu acho. 11 ou é 12 vídeos só? No YouTube. Achei o teu canalzinho que eu vou, vou seguir. Valeu, valeu, eu agradeço, viu? Acabei de seguir aqui. Ah, é bom que você vê Quando eu tô de serviço ou não. Se eu tiver no hospital, você vê. Se eu tiver andando na rua, você vai ver. Né? <risos> bom é isso Aí quer dizer que você começou hoje na cidade? É, comecei hoje Comecei a brincar aqui hoje Então, a cidade é muito boa, cara é... Tem as laranjas Que dá uma grana boa, viu? É, eu fiz já algumas coisinhas de laranja Até comprei um carrinho já eu, eu, tudo que eu tenho, cara Foi das laranjas, viu? Tu começou lá também? Eu comecei lá Não, na verdade eu comecei de ônibus O ônibus ganha muito pouco, cara Motorista de ônibus o Bogus... Ah, eu tô, assim, eu não sabia é. o que que dava mais dinheiro Eu peguei e fui lá pra ser caminhoneiro, na verdade Daí eu comecei a andar lá Vi que não dava tanta grana Aí eu peguei e fui pras laranjas <risos> Laranja, laranja dá mais é, eu comecei no ônibus Aí levantei Meu um amigo, dinheiro Meu amigo, vai ficar melhor aí, doutor? Opa! Tá assim, já tá... Por mim já tá liberado, viu? Ah, que bom Ah, fechou então Ó, o ônibus... O ônibus... Eu arrumei um dinheiro Aí comprei uma moto Aí comecei a vender laranja na moto Pegava a laranja e ia vender lá no mercado A laranja Depois comprei uma caminhoneta, velha Aí depois da caminhoneta velha eu comprei uma nova. <risos> Tudo com dedo laranja. <risos> Caramba, eu... vem cá, eu vou te passar o dinheiro ali do, do tratamento. Você vai pagar em Pix? Eu vou pagar direto aqui daí. Ou na mão, na mão? Na mão, na mão. Oi aí tudo, eu não sei quanto que é direito, é 3. Isso, mil mesmo? mil é mil, é valeu Fecha, fecha então, muito obrigado Valeu Aê, mal visual Você vai cair daí, rapá Mó visual, tudo em cima, bro Ai, ai Valeu, médico Valeu, valeu, show, valeu <risos> Tinha, tava com seis médicos, seis, trabalhando, então era uma briga para atender né, os pacientes, aí agora saiu todo mundo, <risos> saiu todo mundo Opa, quem é aquela que tá ali, olha só hum. Fumando um cigarrinho, vou fumar um cigarro também, quer ver? Quer ver? Deixa eu ver como é que eu faço aqui Barra e C Ah, foi não. E cigarros. Pode ser cigarros. Pode ser T. Espaço. E. Cigarros. Não, não. Deixa quieto para lá. Opa, e aí cara? Tem um, tem um rapaz deitado lá na máquina Agora, eu vou atender ele agora, rapaz Opa Ô <risos> oh, rapaz, o que foi que aconteceu com você, cara? Só um minutinho Então, tudo bem, Sr. Doutor? Tá me ouvindo? Então, é, eu preciso que você levante, aí você deite de novo, porque você tá fora da cama, tá? Aí. Aí, aí é agora sim. Aí. O que foi que aconteceu? Bom, então, tava trabalhando lá na mineradora, e sem querer, é. a máquina meio que quase pegou na minha bota, entendeu? Sei. E eu acho que, sei lá Tô com uma dor intensa Eu Mas, acho que aconteceu alguma coisa Pegou na perna? Não, pegou na ponta do dedo do pé Certo Ô oh, meu parceiro Eu queria que você afastasse um pouco Senão vai pegar em você, tá? Ô, oh, sem problema Passei do cabelo, igual ao meu. <risos> eu te mandei 3 mil, né? Isso, rapaz. Valeu, obrigadão. Tá na mão. Eu, eu que eu agradeço. agradeço. Tem bom trabalho e uma ótima noite. Para você também. Olá, boa noite. Opa, tudo bem, doutor? Tudo bem. O que foi que aconteceu? Rapaz, eu tô com. Já tenho uns meses, uma perda de memória recente. Minha coluna dá bastante. Tô me sentindo meio fraca. No geral, é só isso. Ah, tá bom. É, eu vou aplicar aqui uma, uma vitamina, hum. viu? Isso é falta de. De vitamina, viu? Será que é porque eu tô almoçando e jantando pizza? Isso, é isso mesmo. Viu? Foda. Eu até tento alimentar saudável, mas aqui não dá não, viu? <risos> Verdade, viu? tem horas que... Só é. pizza também, viu? É, então, alimentação saudável aqui é só pra milionário. A gente que é pobre tem que ficar na base da pizza lá na promoção do Corujão, né? Aí é foda. Que voz doce, né? <risos> oh, doutor, obrigada, viu? Já tá aliviando né, bastante. De nada. Como é que tá, tá a noite aí? Tá agitado? Tá puxado? Tá tranquilo? É, agora a noite tá meio, meio, assim, hum. não tá muito corrido, mas, hum. é, não para, o atendimento tá aqui, não para não Caramba, bom, pelo menos tá fazendo dinheiro, né, eu, eu nem entrei em serviço, sim, porque sim, eu fiquei, ah, cara, eu não tô nem vendo nem, muita gente entrando Eu fiquei, eu fiquei por ali, ah, mas se eu ver tá. que tá, que tá puxado, aí eu entro pra ajudar, né, porque eu não gosto de ficar recebendo sem estar tá trabalhando. Né? Sim, sim mas é que... Mas se você precisar, pode me chamar, eu tô aí pela cidade, já está tipo, todo ah. tem ninguém na rua. Tem ninguém na rua? Cara, eu andei pela cidade, o único lugar que eu vi gente foi aqui no hospital. Na praça, não tem ninguém. Nossa. Pois aqui, ó, eu vou falar pra você, não para hum. não o atendimento. É porque, assim... Ah, perfeito. Eu acho que é porque eu tô aqui no hospital, mas se eu não tivesse... Eu acho que acumulando, porque vai chegando um, depois chega outro, quando pensa que não tá uhum. cheio. Então aí como tá chegando um pinga-pinga, aquele pinga-pinga. Chega um, depois chega outro. <risos> é bom que dá pra fazer um atendimento mais detalhado, né? Sim, sim. Dá pra atender mais, mais suave, né? Doutor, não um me sentido melhor já. Quanto que. Fazer o quê? Eu não entendi o que é isso. É não. que. Quanto que ficou? <risos> é. Então, como você trabalha aqui no hospital, né, não vou cobrar não, tá? Não, pode pode cobrar, tem que apoiar o... Não, você trabalha aqui, você trabalha você com trabalha mais, aqui. né, colega trabalha. que trabalha. Trabalha, soa, você então, não tava então. aí ontem, não? Tava assim, eu tô, eu tô, eu tô todos os dias, todos os dias. Ah, eu acho que quando eu tava saindo... Eu é, acho que eu encontrei é. você saindo também, não? Ah, pode ter sido. Pode ter sido isso, porque... Porque eu fiquei um tempo trabalhando ontem. Eu trabalho bastante, viu? Aqui eu entro às 18 horas de ah. Nárnia. De Nárnia. 18 horas de Nárnia. Uhum. E fico até 1 e meia, 2 horas da manhã. Caramba. É. É. Ah, então o tal do milionário. Então, é porque eu gostei dessa <risos> ah, profissão, viu? Não quero outra, não. Tá ah, bom. Ah, eu gosto também. Já me fizeram muitas propostas pra sair daqui. Mas é, é bom cuidar, né? É, já consegui meu primeiro milhão. Olha aí. Deu. Tá ainda é bom quando a cidade valoriza, né? É muito difícil achar a cidade que não valoriza. Sim. que valoriza o é médico. Verdade. E o grande problema tá aí, porque se qualquer cidade, qualquer cidade que você for, eles vão falar que, Aí você chega e você fala que você gosta de ser médico, eles já falam logo Tá precisando de médico, que eles têm pouco médico E é óbvio, porque é um pessoal que quer colocar médico pra receber dois mil de salário Quem que vai ser Acá. médico recebendo dois mil de salário? Não é isso? é foda. Então aí eu quero comprar uma casa, hum. entendeu? Um carne uhum. legal e vivendo minha vida né, Tá certo Tá batalhando pra cidade, isso, né? A tá muito boa, muito boa de trabalhar aqui Vamos aqui pra porta? Vamos aqui pra porta Que o pessoal vai te procurar? Sim. Ai, minha cabeça e Aqui, aqui <risos> Eu fui promovido hoje. Ah, ah é, que legal, é. parabéns. Aqui tem, eu nem sei se aqui tem é, especialização, né? tipo, acima do médico, ter o um médico especialista em ah. alguma determinada área. Acho que não tem não, né? Pelo tem, que eu vi na hierarquia. Tem cirurgião, tem cirurgião, tem médico-chefe. Médico-chefe, tem. Herarquia Porque boa. assim, é, as cidades onde eu geralmente passo, acima do médico Uau. tem as especialidades que é tipo psicólogo, ah, obstetria sim. Sim. e etc, que aí o salário é um pouco melhor e só então que vai para médico-chefe, diretor e etc. Ah, Por isso que eu perguntei, que aí eu já ia te perguntar qual a especialidade que você tinha intenção de pegar. Ah, entendi. Mas tem é. uma área assim que você curte mais? Bom, por enquanto não. Por enquanto eu não.. Não, tô.. Eu tava pensando em mais pra frente. Hum. É, me formar em, em cirurgião. É uma boa, né? É, seria uma boa, Ontem a cidade tinha bastante morador, viu? Então, é, então, chegou uma mas hora que se... caiu, porque ele tava lotado, lotado, hum, lotado. Caramba! É quando eu entrei, tava com 60, por aí. Só que fim de semana, cara, eu já, já espero que seja assim, mais parado mesmo. Que é bem estranho, né? Porque a gente tá no meio da pandemia, mas ok. Sim, verdade. Mas o pessoal, eles... É, curte escondido em casa, chama a galera. Ah, nem todo mundo, né? Alguns sim. Alguns, é. Mas, boa parte não. Outros Nossa, viajam, casa é, né? de praia. Oi, da boa. É, o, o Santos, sabe o Santos que trabalha aqui com nós? Não, eu não conheço o pessoal pelo nome Eu sei assim, pela voz e tal Mas pelo nome, eu sou muito ruim pra lembrar nome mas ele entrou, ele entrou igual comigo Aqui no hospital ah. Hoje ele foi casa de praia Lá em Nárnia Oi, chique É, aí eu acho que ele só volta Só só segunda Queria O clima tá, tá gostosinho Pra uma praia hum, é Verdade Aliás, depende do estado, né? Mas eu acho que tá. Não sei de onde. Bom, aqui onde eu moro, é em Nárnia. Uhum. Aqui em Nárnia uhum. é. É quente durante o dia, chega uhum. a 30 e poucos graus, 35. 30... Ai, que horror! É, 35, 40 graus. Caramba! É muito quente. Aqui. Meu Deus, eu morreria. É, é, é aqui na Paraíba uhum. é Paraíba. Caramba! Quente. Mas à noite é frio. Agora mesmo tá um gelo aqui a noite é muito Gostosinho legal. pra dormir É, é o bom é isso Aqui é constante Mais fresquinho, assim Claro que tem uma época que fica mais quente Chega a bater no máximo 33 Por aí quando, tipo, tá Aqueles recordes de temperatura Mas mais quente Geralmente é 29 Eu já morro hum. Mas... Elas estavam falando que o clima está ótimo para uma praia, mas o clima aqui, aqui não tem praia, então faz não. muito sentido. Você é de onde? Eu sou de Minas. Ah, Minas Gerais. Minas é, Gerais... Eu conheço o estado de Minas só a hum. passeio, porque, tipo assim, eu hum. quando eu ia para São Paulo, eu passei em Minas, aí dormi, parei pra dormir, só assim. Mesmo. Ah, entendi. Tadinho. É um lugar bom. E tem parentes em São Paulo? Você viajou a trabalho? Tenho, eu tenho sim, tenho parentes e.. Hum. E fui a trabalho também. Cara, e você foi pra São Paulo de.. Via.. Eu, eu fui de tipo, carro. Viária, tipo de carro. Caramba, foi animado. Eu fui para São Paulo uma vez de carro e voltei duas vezes de Caramba. São Paulo para Paraíba de carro. É muito cansativo, Ana. Né? É, mas a aventura é muito boa. Né? Ah. É muito bom, muito bom. Mesmo. Você para o café, não tem hora para é... sair, não tem hora para parar para dormir. Tudo é... Tudo. é muito bom, ah, muito bom. Sei lá. Eu não sei se eu aguentaria não, viu? É que avião, avião é o seguinte, você hum. depois que entrar no avião, que o avião decolar, hum. eu apago. Eu vou dormir e quando eu acordo já tô no aeroporto, já tá descendo o avião. Uhum. Então eu não vejo, não curto a viagem. Você gosta do trajeto, de, de... É, mas... de ver os montes, de curtir estradas. Assim, eu entendo. Sabe. Entendo esse feeling. A galera que, que curte viajar de moto, eu acho que é esse mesmo feeling. Também, oh, de moto, é muito bom. Opa! De moto, de moto também. Será é então, que ele é quer atendimento? Ele passou direto, não falou nada. Só foi cumprimentado, foi? está prestando que de que é alguma coisa, Cilirinho? Sim, dos meus filhos estão aí dentro, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Não, não. Meus filhos? Como assim? Ah, deve estar tá lá no... IML Ah, olha onde está o filho dele o Filho dele <risos> Morreu! Você morreu, rapaz! Olha! Ah, Eita! Deixa eu ver se ele vai precisar de algum atendimento. Atendimento Rapidão É rapaz O Cristian foi dormir Parou de conversar né Foi dormir então Cristian Se precisar é. dar uma força aí pro, pro doutor, eu entro. Olá, <risos> olá, tudo bom? Oi, Tá prestando de alguma coisa? Eu sou médico. também Quem é você, quem é você? Sou o Robson. Ah, Robson. Tira o capacete, Robson. Ai, ele uma... É, aí, chegou um... E aí, budinho? Você tá bem, meu Porra, Tá bem, meu querido. Tá prestando de atendimento? Bateu o carro? braca eu... ali, Meu Deus do céu, deixa não. um. que é isso, doutor? Você, você entrou é na frente. Doutor, doutor. Pegou com firmeza, né, doutor? É você, vamos, vamos, vamos lá, vamos Eita, lá. Eita, agora é minha vez. Ô, delícia. Vamos lá, vamos lá. Foi o que acidente de carro? Não tô te ouvindo nada, doutor. Foi acidente de carro? Ih, doutor, não tô ouvindo. Acho que a batida deu um zumbido aqui que tá. Tá me ouvindo agora? Tá mais forte que baseado, doutor. Você tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Oi, faz o tratamento aí, doutor. Oi. Ô doutor, o mesmo, é, tá aqui, eu tô te ouvindo, sim, ah. ele bateu a cabeça, ele tá com algum problema neurológico. Dá ah. uma avaliada, acho que 20 miligramas de nazolã. Dá uma resolvida no caso dele. Ah. Olha só, eu vou te deixar trabalhar, amanhã eu Ixi, volto. Opa, razão. Razão. obrigada. Bom trabalho, viu? Ó, ele pode estar com um problema crônico no tocovo dele aí, ó. Olha doutor, eu acho que isso aqui é coisa do. da. É. daquele do labirinto que tem, né doutor? <risos> o lóbulo frontal. Tá, tá me ouvindo, ouvindo agora? agora? Não te ouço, doutor. Escuta assim, tá, tá tapiando. Tá Calma, tá falado. Opa, remédio nós gosta, doutor. É, gosta, né? Essa cápsula aí é do que, doutor? Sim, sim Extasia O senhor tem êxtase é, aí, doutor? Isso é mala Não tá me ouvindo que é pra não pagar, né? Ligado. Ih, agora eu tô melhorando aqui, doutor. Tô ligado, hein? Não sei o que, que o senhor tá falando aí, mas.. Tô, lig... tô adivinhando aqui. Eu tô ligado, viu? Eu tô ligado na sua. Oi, doutor. Tô surdo. <risos> que fila da mãe, rapaz. Ele tá Uma ouvindo pena porque eu não vou conseguir escutar o pix do senhor, né? Ele tá ouvindo sim, é pra não pagar. Você mas tá deixa ouvindo? Deixa eu ver se eu lembro, rapaz. doutor é, você... é 2384 2398 você tá ouvindo é que você não quer pagar Se é 2384 levanta as mãos aí doutor é 2398 seu caba é 2384 doutor 98 23 98 97 98, seu caba, você tá tapiando pra não pagar, rapaz 2399 99? Eu tô, tô lhe ouvindo, como é que você não tá me ouvindo? 2399, isso, doutor? Ia, confirma e levanta a mão se é, doutor caba Vai ficar difícil acertar o número, doutor Tá tapiando pra não pagar, seu caba tem como desenhar. Aí, e a Rina, Rina filha da mãe? Vou ver se eu, se eu Vou pegar o contato aqui Dois, do três. senhor aqui com o meu patrão, fazendeiro Vai aqui. Eu não, acho que ele já um Oh, Foi você que levou meu celular, né, seu Caba? Eu comprei teu celular, né, Doutor? Ah, agora você escutou, né? Ué, não comprei não? Agora escutou, tá vendo? a Fila Tem dois da mãe. Mil real, doutor? Não lembra não? Tá fumando uma eu coisa. Fui, eu tô? fui na lojinha comprar esse celular, sabe quanto que tava? Quanto, doutor? 5 mil, cara. Eu vendi por dois. Aí foi o um presentão nesse né, celular aqui dos é bons. Você estourou, você estourou. Porque eu pensei que eu tinha comprado por mil, só que mil era o outro, fraquinho. <risos> Me ferrei, uh! eita, vê se chegou aí, doutor. Positivo, cara, chegou sim, valeu. E se chegou, levanta as mãos. Que eu não tô te ouvindo, doutor. Valeu, ó, ó, ó valeu, Aê. valeu, rapaz. Aí sim, doutor. Muito obrigado, meu. Qualquer coisa só chamar, viu? Bom, muito obrigado. Bem legal. já. que é isso aqui, doutor? Isso aí é uma planta. O que é isso aí, doutor? É uma planta, pô. O quê? Isso aqui é uma planta. E aqui embaixo aqui doutor, não tô vendo não. Eita doutor, tem uma arma de guerra aqui doutor, tem tendo guerra aqui. Sério? Não tô vendo não, acho que não, então, acho que você, aqui. você tem bateu a cabeça, fogo. eu acho. Bateu com a cabeça em alguma pedra. a tecido dar um tratamento no doutor aqui doutor ô rapaz, pode ser agora? Pode ser agora, por favor. Positivo, na escuta? Não, e aí quem fala? Aqui quem fala é o doutor Fernando. Seu Fernando, eu fui promovido, seu Fernando. Glória a Deus, vou aí te dar um abraço. Pera aí, onde você tá? <risos> Tô aqui na sala de atendimento aqui dos pacientes. Nossa, valeu, hein? O que foi que aconteceu? Os carros de moto foi. Ah, eu bati a VTR ali do.. De, de médico ali? A VTR meio que voa. Oh! É. Valeu aí, né? Valeu, cara, valeu. Ô, oh, não vai pra longe não que eu já tô saindo de serviço, tá? Vou aproveitar que vocês dois chegaram. Beleza, acabei de chegar aqui no hospital. no HP aqui. É, eu vou descansar, cara. Tô desde as 18 horas. <risos> Meu, hoje eu já, já brinquei nisso aqui, hein cara Já fiquei umas 4 horas de manhã, mais umas 3 horas à noite E agora de novo Caramba, hein Parece até que eu não tenho o que fazer, cara A galera toda falando de você, viu? Perguntando por você se você veio trabalhar hoje. Ô oh, que bacana, legal ser lembrado né? Ô oh, cara, você é famoso hein? Já tá. Ô <risos> oh, pastor aí ó! Ô rapaz, você tá me vendo? Eu pensei que você tava lá dentro da salinha. Rapaz do Senhor! Glória a Deus! Dá um abraço aqui, meu filho! Dá um abraço aqui! Vai, vai, vai, vai. Aí, parabéns, doutor, isso, doutor. O oh, glória. Foi promovido, foi promovido a... Cara. cara muito, atendimento muito atendimento hoje, hoje cara. Ô, oh, que bom, né, cara? Da hora. Tá com o bolso cheio, né, doutor? O oh, cara. Vou olhar aqui o que falar. Vou te falar quanto eu tenho. Te falar meu, hoje eu ganhei um dinheirinho aqui também, cadê? Olha, 252 mil Cara, eu Opa, acho, amigo! Eu apurei uns 200 mil hoje, cara. É, então, eu entrei eu fui bem também, cara. Eu tava aí na laranja aí, se matando, tentando ganhar dinheiro aqui é muito mais rápido. é mais rápido. Então, é. Eu é... consegui um aumentozinho, né? eu tava ganhando 13, tava ganhando 13 mil. mil é. Agora eu fui pra 27, 27 mil Sério? Então <risos> Que estouro, hein, mano Parabéns cara. Agora, mano, Agora, eu doutor... falei com a Doutora Chefe, né Sim, sim eu Conversei com ela, troquei ideia Quem que é a Doutora Chefe? É a Tami? Nada, é a Raiza ah, é Raíza. Doutora Raíza. A Raíza? Ah, sim, sim, sim eu expliquei a ela as, os, horários os horários que eu tô fazendo. E eu ainda botei, eu meu, botei, meu, eu botei meu, amigo amigo meu amigo Santos também, cara. Eu também, falei, falei pra ela, falei sabe? Pra ela, sabe? Uhum. Agora, Agora amanhã, amanhã ele vai amanhã ter que conversar com, ter com, ela, né? conversa com ela, né? Porque ela já tá sabendo, tem não que não trabalhar sabe, que mais mesmo horário que eu. Sim, sim. É, então, eu tô, hoje eu fiz coisa pra caramba aqui, cara. Fiquei um tempão aqui na trabalhando, tanto que o pessoal oh, todo já me conhece, igual você falou, cara. É o seguinte, você vai lá. Eu já não fui promovido antes, porque eu não sabia que você tem que bater o ponto. Você sabe disso? Não. Você tem que bater o ponto no hospital quando entra. entra. Ah, e como faz isso? Então, no no Xcord? Você vai lá no Xcorde. Aí você vai chefe, lá no.. Vai lá no... Na parte lá do hospital, lá embaixo, né? Tô aqui Aí lá tem o nome lá bateu ponto Ah, bater ponto Isso. Entendi Você ah, copia aqui. Copia, o, copia o, os horários aí Que a gente entra Aí você muda só O horário que você entrou E o horário que você vai sair Que você pretende sair Entendi Agora eu tô fazendo aqui Ou, ou você coloca só o horário que você tá entrando porque quando você for sair, aí você coloca o horário que você está saindo. Você copia de novo e coloca o horário que você está saindo. Entendi. Que horas são agora? Meia-noite e 48. Mas o horário daí da cidade de Nárnia é. De Nárnia não, de. Los Santos, né? Hospital Los Santos. Isso. O horário daí o é 2h19. É eu coloco o é o sempre de Nárnia. de Nárnia. Ah, vou colocar o de Nárnia. É, verdade melhor. Então aí eles vão ver que você vai estar tá entrando mais no hospital, a hora que está saindo, tá. Entendi, que você... é, eu não sabia disso. Quando você pedir quando... para, quando você pedir para ser promovido, aí eles vão olhar o seu ponto, aí vai ver que você está sendo dedicado, entendeu? Entendi, legal. Eu estou com ah, uma, uma semana, uma semana e pouco. É uma semana, é, semana já é meu segundo dia, né? Eu entrei ontem essa hora mais ou menos. Pronto, aí você é promovido rapidão, cara. Ah, de boa. Importante já tá ganhando dinheirinho, mas se dobrar o valor, né, de 13 para 27, eu achei que você ia falar uns 18. É, ó, é, oh, entra, é. entra 13 e depois entra 14. Na mesma hora, Entendi, é 13, hora. Em, 13 e... em cima e 14 cima e embaixo. E 14 e baixo. Nossa, que da hora, hein? Meu sonho, meu sonho. Fora Fora o atendimento individual que você faz, né? Ah, sim, é? Então eu preciso preparar minhas, minhas bandagens também, cara. Pra vender lá pra polícia, lá cara. cara preciso preparar as, 60. as bandagens, cara, é muito difícil de vender, cara. Ah, mas eu já tenho pessoal pra comprar. Porque no hospital... Os policiais. 60, 60 bandagens eu tenho pra vender. Então, porque pelo hospital é 6 mil. Aí você dá um Esse. desconto, se você for dar desconto, for dar desconto entendeu? Aí, aí eu não sei se... Não sei se é ilegal, eu é acho, legal. acho que não pode, não mas, pode, se, você mas desconto, se você der desconto, aí dá pra você fazer, aí um, dá dinheiro você bom. fazer um dinheiro bom. Sim, sim. É, eu geralmente eu... Eu faço cinco, eu faço por cinco mil. Ó, oh, atenda aí pra você, ó. Já foi, Já foi atendida. É, é o moleque lá, o... Meu nome bom, bom, é o nome dele? Não sei o que, pedreiro. Oxi. Robson? Ah, tem médico aí? Não, né? achei que não tinha. Pessoal, hoje, todas as corridas, todas as chamadas que eu tô querendo atender, o pessoal já foi atendido por outro médico. <risos> é o Robson, pedreiro, tá pegando tudo. Ele. Ele é ligeiro, esse menino é ligeiro, viu? Corre, Robson! <risos> toda vez que eu vou atender, mano, ele já tá na ocorrência, mano. Pois é, toda hora que eu aperto o Y já foi. Esse bicho é ligeiro, <risos> Gosta de uma ação, né? Ou oh, então, eu vou sair aqui, tá? Beleza, vai lá, Luto, vai descansar lá, bom descanso, hum. parabéns aí por mais um, uma conquista aí. E quando for fazer um churrasco, não esquece de nós. Valeu, valeu. Olha aí, outra aí, vai lá, vai lá. Essa é minha, essa é minha. Sai fora. <risos> Eu vou dar uma volta na cidade Ver como é que tá Depositar esse dinheiro Cadê? 17 mil